E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal e hoje vamos fazer o review completo do Borg 1050 Vorax. Mas antes do review, se você quiser ver o unboxing, vai estar tá aí no cantinho no card para vocês verem, é só clicar no card e ver o vídeo, tá bom? Então, sem enrolação, vamos para o review. O amplificador para guitarra Vorax 1050 faz parte da primeira linha de amplificadores da Borg. Ele possui ponte estabilizada para pedais de ponte embutida, ou seja, ele consegue alimentar até 5 pedais, totalizando no máximo 1A. Um ele possui 50 watts de potência, é o de 10 polegadas, canal limpo e canal com absorção, saída de linha para mesa de gravação e também para a folha de ouvido. Então, agora vamos ver detalhadamente que cada potenciou outro botão desse amplificador aqui pode dar para seu usuário. Então, pessoal, a primeira entrada que vamos trabalhar aqui no vídeo é o input guitar que é justamente isso aqui, que como diz o nome, você liga seu instrumento, aqui, seja guitarra, violão, ou até mesmo o cabo sendo da sua pedaleira. Ao lado do botão do input, temos o botão da distorção, no qual quando nós tocamos, acende esse lábio vermelho aqui, que está sendo ativado. Depois disso, possuímos cinco potenciômetros, nos quais um serve para o ganho, e lembrando, o ganho não é o volume, você não pode confundir com o volume, o ganho ele só vai dar uma encorpada mais no seu som, tá bom? E também ele aumenta e diminui um pouco a distorção natural aqui do, do amplificador. Depois nós temos três potenciômetros de grave, média, agudo, que é usado só para equalizar, e por último aí sim o potenciômetro master, que é o volume do amplificador. Além disso, ele possui saída P10 para você ligar tanto em linha quanto na sua mesa de som ali, na, na mesa de som na centro interface e também a saída de fone. Lembrando que você vai ter que comprar esse adaptador P10 com a saída P2 para fone de ouvido. E aí você vai conseguir ouvir seu fone de ouvido ali bem tranquilamente. Por último temos as saídas RCA do cabo auxiliar. Em que você pode ligar seu telefone, notebook e tocar sua back and track. Aqui foi um dos pontos que me fez comprar esse amplificador. Porém a saída ali me decepcionou um pouco por causa que o som que fica muito abafado, muito grave. Vamos testar isso agora. Eu vou ligar no telefone no cabo da receita. Lembrando, pessoal, que se você vai ligar no telefone, a saída aqui do cabo tem que ser P2, tá bom? E a outra saída é o cabo vermelho e branco aqui de áudio, que normalmente tinha é os DVDs mais antigos. Bom, como vocês puderam ver, funciona perfeitamente, porém o controle do volume é feito direto pelo celular. Aqui ele abre um pouco a questão do, do médio-agudo ali, porém se você mexer com isso aqui tocando ele direto, com a guitarra ligada, ele vai direto no volume da guitarra, então essa questão me incomodou um pouco, mas como eu toco baixo, como vocês puderam ver, o volume baixo aqui da guitarra deixa som muito fechada e atrapalha um pouco para tocar. Por último eu vou falar da, da fonte estabilizada, que é esse cabinho aqui, ó. o meu ele vem só com entrada para três, três pedais, mas ele suporta até cinco pedais, aqui você vai ligar nessa última entrada aqui, ó, ao lado do botão power. Eu não tenho pedal aqui para testar agora para mostrar para vocês, porém eu já testei e funciona, funciona muito bem, tá bom? Então esse diferencial é um diferencial positivo e conta muito bem. Bom pessoal, agora eu vou tocar algumas coisas aqui, não reparem no, nos erros que é só para vocês terem uma ideia do som do amplificador, tá bom? Eu vou tocar algumas coisas limpas e com distorção só para vocês terem mais ou menos uma ideia do ganho ali da distorção, tá bom? Lembrando que vai estar ligado direto no uma no amplificador, o cabelo só está fazendo a volta por baixo, não está ligado em pedal e nem pedaleiro. O potenciômetro dele é bem sensível, como disse, você não... Não tem uma dinâmica muito grande quando você vai aumentar. Ele tá com nada ou você mal toca e ele já tá com som mais alto, tá bom? Mas lembrando que ele é um amplificador de 50 watts, então tá até dentro da ideia. Hum. Bom, pessoal, como disse, não reparem na minha tocabilidade. Até porque eu não sou profissional nem nada, eu só estou tentando ajudar vocês. Com um review do amplificador mais barato. Tá bom? bom, o som que vocês acabaram de ouvir, como eu disse, é direto da guitarra ligado no amplificador, não tem pedal, não tem pedaleira nem nada. Lembrando que ele não possui nenhum tipo de efeito também, reverb, uh, delay, não vem nada com ele. ele é um amplificador bem simples para estudo. Bom, minha conclusão final sobre esse amplificador: uh, faz mais ou menos uns 8 meses que eu tenho ele, mas só agora eu estou tendo a oportunidade de usar ele. É um amplificador que é... Para o volume, ele é barato, não para o volume, não volume mas para a potência dele, é difícil você achar um, um amplificador novo de 50 watts por menos reais. Hoje ele custa mais ou menos na base de R$850,00, eu consegui ele por 650 mais ou menos no mercado livre. Isso em junho de 2020, esse vídeo está sendo gravado em fevereiro de 2021, enquanto o preço médio dele é de R$850,00 no mesmo mercado livre. É um amplificador que dá para você estudar em casa, tranquilo Porém eu acho que ele é um pouco alto se for só para estudo E para isso eu recomendo, se você quiser pegar um com a mesma função Pega o 840 também da Borg. Que ele é igual, ele tem as mesmas funções, todas nas né, entradas Porém ele, a potência dele é de 40 watts E o falante é de 8, polegadas. Ele vai ter Ele um, vai ser mais apropriado para você estudar em casa ele para locais de médio, público, ele até dá conta do recado, sem estar sem tá microfonando nem nada Eu nunca testei ele no talo mesmo, até por causa de vizinhos, quando incomodar nem nada Vale ressaltar também que ele tem essas vantagens, como eu disse, se você tem até 5 pedais e não tem a fonte para ligar Com o próprio cabo que vem nele, você pode ligar direto dele, que ele aguenta Ele tem a saída para fone de ouvido, por mais que não tenha adaptador. é adaptador O adaptador é 5 reais, não, não, é muito barato e também a função da back and track que faz tudo funciona muito bem. Só tem aquele probleminha do volume, mas dá para considerar. Bom, pessoal, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Peço desculpa pela demora, demorou alguns meses. Eu, pre... eu pretendi que tivesse durado apenas algumas semanas, a espera ali, mas por problemas externos eu pude fazer recém agora. Peço para vocês, se você assistiu até aqui, deixe seu like e caso tenha gostado, se inscreva no canal, né? ainda sendo mais review de equipamentos aí. E mais pra frente também eu vou estar tá trazendo o pet pedaleira e fazendo mais reviews desse material mais acessível que eu sei que assim como eu, tem gente que não tem como comprar a top de linha, e quer saber como é que é você comprar e procura o vídeo para ser baseado. Então é isso aí galera, muito obrigado por ter assistido até aqui, valeu e até o próximo vídeo.